Dando sequência agora aqui no, no nosso bootcamp, é, peço aí ajuda para o pessoal aí da, da, da comunicação. É, a Juliana Alencar, sócia aí da Startse, né? É, nossa parceira aí recente do, no programa. É, ela vai estar tá falando aí o que as empresas esperam na hora da, de se conectar com uma startup, né? Esse é um ponto crucial que, que, que tem se. É, trabalhado, né, e, e com esse momento de Covid, é, a gente até viu aí na palestra do Alberto e também do Theo né, Essa, esse distanciamento, né, ou pelo menos é, alguns dados, eles não estão mais disponíveis, né, do, do contato pessoal, como acessar essas pessoas, né, e ao acessar, como se conectar de fato, né. Então, a, a Juliana, ela já está online, né, estou vendo aqui, acho que está mutado e está sem o vídeo. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Olá. Olá. Olá. Olá! Olá! Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a ah. Deus. Né? Na academia, né? Com bastante saúde, é o que importa, né? Exato. É isso obrigado, que importa. Obrigado pelo seu tempo aí, tá, Ju? A gente sabe que você está correndo aí com, com a Startse. É... E, assim, a ideia aqui é bater um papo, né? Você... Trabalhar aí a sua palestra e a gente e eu coletar aqui no YouTube a, as perguntas, e aí no final a gente bate um papo, interage para fechar esse assunto que é muito, muito importante é o acesso ao mercado. Né? Ah, não, claro. Claro, claro, claro. Estou até aqui, ó. Uh, não reparem, tá? Se escutarem algum barulho, questões de home office, <risos> vocês sabem como que é, é complicado. Bom, dia, é um super prazer estar aí com vocês, né? Poxa, eu e Start, e... Uh, são super próximos né, do ecossistema por motivos óbvios. Então, é um super prazer falar para as startups, aí aos barulhos. É um super prazer falar uh, com, com as startups do ecossistema. Tá? E poder colaborar aí de alguma forma né, com as experiência. Fica tranquila, a sala é sua, Ju. Legal, vou compartilhar aqui minha tela, tá? Ok. Aqui. Só confirmem, vocês conseguem ver? Vamos lá. Tem um certo delay para o YouTube, mas pode pode falando que eu estou vendo aqui no Zoom, sim. Pode ir lá. Tá bom. Legal, legal. Uh, aqui. Uh, antes de mais nada, né, eu sempre gosto de apresentar um pouquinho, poxa, quem que é a Stats e quem que é a Juliana, até porque muita gente não conhece, né? Uh, a Stats é posicionada como uma empresa de educação, né? nós somos uma empresa de lifelong learning, então, poxa, a gente sabe que o mundo está mudando cada vez mais rápido, de uma forma cada vez mais acelerada, então as pessoas vão precisar... Uh, se atualizar um curto espaço de tempo, né, ali de forma mais rápida e agressiva. Então, a gente acredita muito no lifelong learning, a gente é posicionado dessa forma, uh, mas, além do lifelong learning, a gente falando de educação, uh, nós temos também programas de conexão, né, nós temos a, uma das maiores bases aí do ecossistema brasileiro, uh, fazemos também alguns trabalhos sobre inteligência, enfim, eu falo um pouquinho aí depois para vocês, no do contexto. Uh, mas somos posicionados dessa forma, falando aí um pouquinho dos nossos números, né? É, temos mais de 100 programas aí de imersão internacional, né? Porque nós temos escritório tanto aqui no Brasil, quanto no Vale, quanto na China. Uh, mais de 100 programas de high education, né? focados em c levels, e stakeholders, né? Que sejam estratégicos para as empresas. Mais de 350 programas em company, então, programação customizada para as empresas, né? Sejam é, em caráter de treinamento ou de conexão com startup, apresentação, por aí vai, ou se não de inteligência. Está focado ali bem uh, dentro do, do, do, das empresas, tá? Mais 50 conferências, né? Talvez algumas pessoas já tenham conhecido aí, um pouquinho das conferências da Startup, né? Uh, Mas tem parceiro do mundo, enfim, mais de 77 mil alunos e por aí vai. Tá? Existem algumas áreas na Stats, né que é a Vale, China, Business Partners também, né, que são alguns agentes aí que são os, os uh, responsáveis aí por, por é, disseminar a Stats, né são então, as frentes comerciais da startups e Stats Empresas. Tá? Falando um pouquinho só dos nossos prêmios, em né? 2019 a gente foi surpreendida com uma surpresa bem gostosa, né? a gente ganhou o prêmio de Top Startups para se trabalhar com LinkedIn, em 2017 a gente ganhou um prêmio de empresa mais empreendedora e em 2018 a empresa mais inovadora da área de educação. Tá? Uh, falando da Juliana, tá? eu trabalho aqui nessa área que chama de startups e Empresas. Então, o que eu faço? Eu ajudo as empresas Abrimos passos ali da velha para a nova economia, né? Então, as empresas ainda ainda estão, assim, de espaço de conhecimento, a gente dá toda a estrutura para ela. mas não, não, a empresa já está muito bem estruturada, só que ela precisa fazer ações de inovação que nunca param, então a gente auxilia elas dessa forma, tá? Falando de mim, ah, eu, eu comecei minha carreira na área de, da comunicação. Né? Eu sou formada em marketing, enfim, trabalhei em agência de, de, de marketing digital por alguns anos. Depois eu migrei para a área da inovação. Né? Trabalhei por quase quatro anos na área de inovação da Rio, né? que eu desenvolvi tanto projetos de inovação para a, para a Miu, né por, para todo o grupo aí uh, da United Health como implementação de, de tecnologia para os hospitais, não para o próprio grupo. A gente criou a primeira carteira aí de, de saúde do, do Brasil é, online, um isso então, super legal, tá? E de lá eu entrei para a área de business development, né? Então, a frente do cliente, geração de novos negócios por aí vai. Hoje eu sou sócia da Stacks e eu consegui unir aí o, o, os mundos do que eu mais gosto, né? Que é a inovação e desenvolvimento de negócios, tá? Eu fico também à frente aí da, da da área que é de branded content, né, que dá uma voz aí para as empresas, né, as empresas já têm alguns case legais, querem compartilhar, querem se aproximar aí do ecossistema, então a gente toca isso também, tá? Uh, bom, pessoal, fui convidada aí, né, para falar um pouquinho uh, sobre o que as empresas esperam na área de se conectar com uma startup. Só que o que, que eu sempre gosto de voltar, né, eu sempre gosto de contar a história de trás para frente, né, antes de trazer a solução vamos contextualizar tudo. Então, antes de mais nada, vamos entender como chegamos até aqui. A gente sabe que no passado, não tão distante, uh, não funcionava da forma que funciona hoje, né? Tudo é inovação, esse tema já é muito mais, uh, muito mais natural né no nosso dia a dia. As empresas, cara, por, por tradição mesmo, assim, sabe? Poxa, é, tinha um concorrentes ali que, que realmente, sabe, se foi impactável, eram grandes concorrentes, né? A briga de dois, dois bancos, dois, não, duas indústrias gigantes e tal, então era natural... Às vezes, algum tipo de comportamento, né, sobre, poxa, uma arrogância, elas assim, não, eu sou tão grande, cara, olha essa startup, imagina, isso aí não faz me negócio, olha o tamanho do meu faturamento, olha o dela. Só que aí, o jogo foi mudando um pouquinho mais, né? Elas foram percebendo que as startups, não, a força de uma startup, né, são várias startups. E o sonho delas, bom, sei lá, exemplo, ah, o sonho de uma startup não é ser, ah, o, sei lá, o Itaú, não uma outra empresa grande. A startup, ela quer pegar, não é um produto, né, ela quer, ela quer pegar ali, um probleminha da empresa é que ela sabe que o consumidor tem muito problema é, em relação aquilo com a empresa e quer ser a melhor naquilo. Então, ela pega um produtinho só da empresa e é a melhor. E com isso, ela vai desenvolvendo. E conforme foi passando o tempo, é, mesmo com esse boom de inovação, é que foi mudando mesmo a cabeça das pessoas, né? E também, em paralelo, poxa, a margem de números, né? As empresas que eram as maiores empresas de antes, poxa, é, essas startups, enfim, né, foram crescendo, foram validando, e elas foram se tornando as maiores empresas do mundo, né, algumas. Então isso foi trazendo uma consciência muito maior né, de que a concorrência do passado não é mais uma briga de dois gigantes, né, e sim é uma concorrência assim, com milhares de, de, de, de, de pessoas, né, sejam gigantes, pequenos, médios, enfim, é um ecossistema como um todo. Tá? E hoje a gente vive num, num presente incrível. Né? Eu contei essa história aí da trajetória mesmo das empresas, mas lembrando que não existe regra. Tá? É, algumas empresas realmente sabe, foram pela dor, começou a sentir ele no bolso, começou a sentir o incômodo, ou senão começou a sofrer uma pressão aí geral, seja do board, é, enfim, concorrente tá está fazendo, montou, aquela coisa geral, mas também tem muitas empresas que pelo é um amor, né está no DNA mesmo, é, inovação. Então, hoje elas estão se posicionando muito mais é, de uma forma colaborativa, é, poxa de troca, elas viram que hoje toda inteligência elas não consegue comportar, hoje ninguém consegue, então, poxa, é muito bacana aí se conectar com players que passam sentido para a estratégia dela, uh, delas, né? E também é, elas tiveram mais entendimento, né? Um dos trabalhos da Starts é mostrar de forma racional uh, para o público mais tradicional, né? Principalmente se leva, porque, poxa, tá, às vezes há 40 anos ainda na empresa, 30 anos, Puta, o que está acontecendo? Então, explicando assim, basicamente, isso aqui é o final da Starts, né, que a gente fala aí que poxa a entrada de novas tecnologias né junto com o custo de entender é cada vez mais baixo né hoje para comparando com antigamente cara, hoje a última coisa que você faz é criar um cnpj né você vai testando enfim e como é mais barato você consegue testar em abundância né, em massa mesmo tá com isso esse tempo de teste gera novos modelos de negócio que são as startups né que são aí poxa é, as startups incríveis que a gente vê então, fazendo um comparativo aí de, de, de startup grande, é de, da geração de um novo modelo de negócio, é, antigamente o McDonald's falava que o principal concorrente dele era o Burger King. E hoje ele já anunciou que o, o principal concorrente dele é, é o iFood, um rápido por aí vai. Por quê? O que, que eles fizeram? O, o iFood, como exemplo, ele pegou o controle remoto e deu a mão do consumidor. Então, eles sempre tiveram uma um, um fechada muito grande a facilidade do preço né, ali passa no drive-thru. E hoje, com esse controle remoto na mão do consumidor, ele come o que ele quiser, pode ser Burger King, pode ser McDonald's, pode ser o que for, a hora que ele quiser, pelo preço que ele quiser, aonde ele estiver. Então, o controle remoto mesmo mudou da mão do ser humano, né? mudou ali da mão do do, do, do, da empresa para o consumidor. E com isso gera uma nova caixinha, são novos modelos de gestão, é né? que as empresas elas, elas têm que mudar mesmo o no novo modelo de gestão. Por quê? Se o marketing, contigo, o chefe, manda o funcionário, o BBS, por aí vai, eu tenho 30 anos de experiência, poxa, foi para baixo abaixo, né? Tanta coisa tá acontecendo tão tão, tão rápido, né? E tanta coisa nova, então é necessário ter um modelo de gestão para você ganhar cada vez mais força, né? Empoderar a equipe, poxa, dar autonomia e por aí vai. Então, eles tendo essa consciência maior, ajudou também, colaborou muito para o ecossistema como um todo, tá? Agora, vou trazer um, vamos entender o outro lado como funciona, e também como que as, as startups... É, podem ser mais agressivas ou não, mais estratégicas mesmo no seu, nas suas ações. Tá? É, a gente fala que existem alguns tipos de inovação. Né? Claro que podem existir outros aqui, mas eu estou trazendo alguns aqui como exemplo. Tá? Suas inovações vai, como exemplo, cultural e novos modelos de gestão. Então, eu como startup, já dependendo do meu core business, eu vou mudar a cultura da sua empresa para ser mais inovadora e ser mais receptiva às inovações. Né? Você deve ser é uma empresa igual que eu toco. Né, isso é incrível. Ou se não, poxa, eu sou uma startup que é, é, vou atuar ali diretamente na inovação de produtos, né, que seria o core da empresa. Então, muita, muita parte de indústria, farma, né, mesmo com biotecos, não sei lá, né? Com, a, com, a, com sapatos, por aí vai, com chinelos. Então, assim, tudo que é bom sempre pode melhorar. Ou se não, existem inovação nos novos modelos de negócio. Por então, exemplo, mercado financeiro. Poxa, a gente sabe que está mudando pra caramba. Então, pô, eu sou uma startup e sou o futuro eu sua empresa. Né? Então, isso pode ser uh, uma estratégia da startup de se posicionar uh, dessa forma. Existem também os formatos de inovação incremental, né? que são as inovações de processo. Tá? Elas são tímidas, até porque a gente fala para caramba assim, ah, startup X, roubou tanto X de mercado, tal, a gente está brigando com grandes, gigantes e a gente esquece um pouco das inovações incrementais, que são as inovações de processo, sejam internos, hoje eu ganho a agilidade ali da minha da minha equipe nas próprias áreas comuns mesmo, jurídico, marketing, uh, por aí, vai com os externos com a comunicação com o cliente, tá? Isso é muito importante, isso brilha os olhos da empresa, são as famosas as famosas transformações digitais, tá? E falando de uma forma geral as, macro as macro etapas eh, das fases de inovação de uma empresa, né? Então ela precisa ali se preparar. É, se entender o que está acontecendo, é precisa é, digerir isso tudo. Depois ela precisa fazer uma definição de como jogar o jogo e depois ela precisa executar esses formatos que ela está desenhando, tá? É, Isso aqui é o um mundo belo, né? Como seria ali o ideal das empresas? A gente sabe que é, vai de, às vezes é, é completamente ao contrário, tá? Mas quando vocês forem conversar com uma empresa, vocês conseguem sentir já e também é, é, estipular ali essas estratégias. Então, assim, ó, falando do mundo belo, antes a empresa precisa ter um conhecimento de tudo que está acontecendo, né? Então, pô, ai, o mundo mudou e tal, se bem que essa era aí do, do, do Covid impulsionou bastante, né? É, enfim, e os programas até, né, as projeções de transformação digital desde dois anos, reduziram para três semanas, né? então esse, é, Mas é necessário né ter esse conhecimento, uma cultura que comporte mesmo é, ações de inovação dentro das empresas, né? Então, é, poxa, a gente sabe que isso a gente vê de perto, né? Às vezes a empresa é super inovadora tem boas atitudes, só que aonde que é cortado mesmo os projetos de inovação, onde, que, onde existem as barreiras, são nas pessoas, né? São as pessoas. Seja porque a pessoa ainda né, não entendeu, às vezes ela tem algum receio de implementar uma startup dentro, por, por, por falta de conhecimento, às vezes para conhecer. receio, tipo, oh, vou, vou perder perdendo emprego, não sei ou não, o líder dela não está comprado, na né? empresa não tem essa cultura, então ela fala com o indivíduo, fala, pô, eu tenho esse projeto de inovação, só que se eu fizer isso, vocês eu não vou ser reconhecido pelo meu líder. Então, pô, não, não vou fazer, eu vou focar ali no meu ali do meu, meu, dia a dia, que, pô, eu quero crescer também essa é a uma prioridade. É, e depois disso, depois de estabelecer uma cultura de inovação ali como um todo, trabalhar um trabalho muito forte com RH, enfim, ela cria estratégia de inovação dela para saber quais são os passos que ela vai seguir. Tá? e com isso tem inteligência, tá? o que é inteligência? Né? Antigamente, nós tínhamos outros indicadores uh, para você fazer as tomadas de decisão dentro das empresas, né? então, é que ainda não não são, enfim, é, eles ainda são muito presentes, tá? mas ele vai saque da empresa, redes sociais, às vezes dados do Serasa, dados da base, pesquisa Nielsen, McKinsey e por aí vai, só que hoje surgiram novos indicadores que o... o Oi, me escuta, me escuta, faz um joinha. Vou compartilhar aqui, Fábio. Vou compartilhar aqui minha tela. Qualquer coisa você, você dá um grito aqui comigo, hein? Enfim, então começaram a surgir esses novos indicadores, né? Que é, eles não estavam prevendo e começaram a surgir as startups. Não falou, pô, como que faz para a gente saber qual é o futuro mesmo do mundo, Pô, segue o dinheiro das venture capitals, corporate venture capitals, enfim, outros fluxos de dinheiro que estão está investindo no ecossistema, então você consegue ter uma previsibilidade maior, então elas adquirem essa inteligência para tomar as decisões. Então, a fase ali de, de conexão com startups e também de implementação, e a gente coloca aqui branding, né, como um always on, porque é muito importante você uh, sempre se posicionar, né, seja para cliente, seja para um, pra um, um, um um, um branding focado aí na atração retenção de talento dentro da empresa e tal. aí. Agora, trazendo assim, eu sei que várias startups já conhecem um pouquinho dos formatos de, de conexão, vou passar bem rápido mesmo, só para ter certeza aí que está todo mundo nivelado sobre esses temas, tá? É um ponto muito importante, né? A regra não ter, a regra, não ter regra, né? Está em jogo para todo mundo, então não dá para a gente se apegar só no formato, ah, não, dependendo da minha fase aí, do, do, do meu tamanho de, de, de, de, de startup, da minha fase de maturidade, a empresa não vai crescer se conectar tá comigo, tá? Então, assim, algumas empresas podem tomar a decisão de criar uma startup, por que eu falo isso, que não existe regra? Porque às vezes ela fala assim, ah, não, não quero contratar uma startup, eu não quero investir numa startup em Cuba, enfim, é, eu quero criar uma, uma startup internamente, tá? Isso não exclui dela precisar contratar uma startup para criar a startup dela, né? Para adquirir alguma solução, alguma inteligência, alguma tecnologia e por aí vai. Né? Uh, existe um formato também de acelerar startups né? Uma startup ali em mid-stage uh, poxa, é, isso aqui é o futuro do negócio Que eu acredito muito, eu vou investir Ou se não, formato de contratação Que a gente fala aqui que é late-stage Só que nada impede de uma middle-stage é, Poxa, já está é, madura o suficiente ali Para uma contratação Se a empresa topar fazer um MVP com elas Não tomar o risco, por que não? Né? Existem outros formatos também aí Como investir e adquirir uh, uh, startups né, Que sejam mais mais estratégicas mesmo aí para o pavismo da empresa, tá? Aqui trazendo alguns, alguns exemplos, né? Como eu disse, a gente é uma base de startups bem grande a gente faz diversos programas de conexão, tá? Aqui eu trouxe só algumas referências de empresas que já fizeram programas de conexão do tipo. Aqui na né, Criar Startups, a gente já conseguiu uma super parceira nossa aí, é, criaram é, startups internamente, com hackathons, até mesmo hackathons com startups, ou são com pessoas do ecossistema, mas queriam é, desenvolver algo internamente. A seleção de startups, né, programa da visa da Braskem, é, que não necessariamente foi pro o business, mas foi também para a inovação incremental ali do business. É, pensando no, no, no na contratação de startups, poxa, a Ellen a Nextel, falando como exemplo da Nextel, você fala assim, ah, poxa, é, telecom, né, ah, eu não faço nada uh, do tipo é, de telecom, enfim, que tenha sinergia. A, a, a Nextel estava atrás de uma startup de logística, tá, por quê? Ela queria que o um chip, após o consumidor é, comprar o chip, chegasse em X horas na casa dele. Então, assim, ela não tinha essa tecnologia, ela não tinha essa agilidade, então ela precisava de uma startup que fizesse isso por ela, tá? Um, aqui, não reparem, gente... Da casa aqui. É, aqui, falando de um formato tá, de inovação incremental também, o Breaking the Walls. Uh, então, o Breaking the Walls é um programa que a gente tinha, uh, que hoje a gente faz em company, né, mais em company, enfim, é, onde as empresas, a gente apresentava startups de inovação incremental para as empresas. Então, aqui eram só áreas comuns dentro das empresas, né, como a área jurídica, uh, com, é, a área jurídica comercial, marketing, por aí vai. A gente apresentava startups para elas se conectarem. Tá? Como que elas faziam isso? Poxa, é, muitas vezes era já para contratação ou muitas vezes até para mudança de mindset. A gente sabe que existe uma área de inovação e muitas empresas, os funcionários, falam, né, sou da área de marketing, não sou da área de inovação, não me sinto responsável por. Então, o Breaking the Walls é um formato né, que a gente tinha encontrado ali para quebrar essas verdades né, de dentro das empresas e apresentar startups para todo mundo ser responsável pela inovação e geralmente toda rodada saía uh, bastante negócio a gente aciona as startups até hoje para os the laws em compra tá é, falando dos formatos aí o que que, o que, que depende né, ali, da, da, das empresas para escolher um formato de conexão seja aceleração compra enfim é, depende da estratégia dela né então pô eu eu eu já entendi que eu quero ir para cá eu quero ir para lá enfim Uh, ou se não, depende do dinheiro né, que ela tem, o recurso aí que ela tem disponível. Poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu queria muito essa solução, então eu vou contratar, pode ser mais barato. Se não, não tenho dinheiro que eu quero investir, então eu vou tomar uh, essa decisão. né Depende também de recursos internos. Então, poxa, quanto tempo, dá, dependendo do projeto, dependendo do formato de, de conexão, é quanto de recursos internos eu tenho dentro da empresa para disponibilizar tempo para que isso aconteça. né O tempo do time mesmo, para que isso aconteça e também a urgência ali uh, como um todo, tá? É, pessoal, é muito importante falar quem poderá ser o meu cliente, né? Então, é, poxa, várias várias pessoas querem se conectar uh, com grandes empresas, né? Várias startups querem se conectar com grandes empresas e para você ter um feeling do, do, dos potenciais clientes e até mesmo, poxa, o, o, ali, o tipo de conversa que você consegue ter com eles, tá? Então, os atuantes diretos, né, que a gente fala são os, os responsáveis mesmo pela inovação, o futuro da mudança da empresa, enfim, eles são mandatos ali de inovação, tá? provavelmente é o CEO, né, o CEO está sobre envolvido, uh, pode ser que um C-Levels também, ou C-Level de Marketing tem esse mandato também, junto com outro é, C-Level de Finanças, exemplo. Uh, ou se não, existe um comitê de inovação que é formado pelo board da empresa uh, e alguns stakeholders, né, alguns C-Levels, enfim, uh, e alguém queira tá de inovação, para aí vai outras pessoas também que, que, que às vezes não foram mencionadas e também a própria área de inovação que podem ser outros clientes também os atuantes indiretos tá aqueles que não fazem não são responsáveis mesmo pela inovação da empresa ali como um todo tá só que eles eles, né, eles não têm um mandato ali só que eles poderiam fazer parte da implementação então pô alguém da área de inovação tá te contratando ah legal ele é seu cliente né tá bom só que aí alguém da TI vai falar com você então, e, o cara da TI não tem esse mandato, não tem esse pronto, ele não é seu cliente direto, só que ele que vai aprovar ou não ali alguma coisa. Ou se não, para as inovações ali, incrementais dentro do, do, do, das empresas, é, eles podem, é né, uma área que tem comum, pode ser uh, um belo cliente. Mas a gente falando da real, assim, dentro de uma grande empresa, quem que é o seu cliente? Um monte de gente. O cara que te contratou ali, o seu cliente, sei lá, o seu level de marketing. Cara, ele tem o par dele, né, que ele vai, pensa que assim, ó é a, a, a... ele está tomando um risco de te colocar dentro da empresa, tá? então ele vai ter que te bancar ali, ele vai ter que te bancar muitas vezes o par, para a equipe, para o chefe dele, para a área de compras, que vai entrar no site e vai falar Pô, você está contratando essa startup aqui, ó. você está investindo essa startup super cara, eu achei uma aqui que é muito mais barata, né? ou tá até mesmo para a carreira dele, né às vezes você um risco muito grande, às vezes ele pode se alavancar ou não, ou, ou cair, dependendo da tomada de decisão, né? então assim, quem você precisa encantar né? qual contexto você precisa entender, o todo, né? Então, ó, bora para a prática agora, tá? É, como eu falei, a gente tem alguns programas de conexão. Aqui são algumas das empresas tá, que já fizeram algum formato de conexão uh, com a gente. Esse slide está atualizado. Uh, para vocês terem uma ideia sobre o pior da empresa, como funciona um programa de conexão, eu abri aqui para vocês. Eu vou passar rapidamente, mas é só para vocês saberem como elas se organizam, tá? Antes, elas definem o escopo, né? elas têm 20 prioridades. Mas elas preciso em alguma coisa, preciso focar aqui em 5 para colocar isso em prática e depois se aplicar. Então, a definição do escopo, a preparação da chamada, porque às vezes a empresa faz o screening por conta própria ou se não, contrata um parceiro, como a Starts ou como outros parceiros do ecossistema. Então, aqui na Starts, a gente vai, a preparação da chamada, é quais os tipos de conteúdo, quem que é a persona, quem que é isso, quem que é aquilo, quais os formatos, a sessão Instagram, e-mail e por aí vai. Então, a gente vai divulga para o ecossistema, Faz inscrição dessas, a gestão, desculpa, dessas inscrições das startups, faz uma buscativa é, ligando mesmo para todo mundo, pedindo recomendações. Depois tem a fase do filtro e seleção dessas startups que foram inscritas, a definição de shortlist e ali o demo day, né, o dia ali do, do, do pitch. Mas hoje, pessoal, eu quero falar com vocês só, pra, só sobre essas três caixinhas: tá? buscativa, filtro de seleção e demo day. Falando aqui de buscativa e filtro de seleção. O que nós olhamos, tá? Nós, uh, ou as empresas, e ou as empresas, tá? Uh, primeiro, a gente olha aí o um histórico, né, de clientes e cases da, da, das startups. A gente entra ali no site, poxa, olha que legal, né? Já, já, enfim, já tem essa empresa XYZ como histórico, né? Já tem isso, isso, poxa, que legal, isso conta. Dependendo, obviamente, né? do projeto, se é uma startup que está em ali bem, é um obviamente, isso não vai ser cobrado, tá? Mas se for em outras etapas, Uh, poxa, isso conta sim, tá? Então, quanto mais informação tiver fácil, melhor para vocês, tá? O que, que a gente olha bastante também? O produto, né? Quão inovador é? O que, que te diferencia? Por que, que eu escolheria esse, não escolheria esse? né Qual que é, o, é o benefício? Já tem MPP, uh, então é um ponto muito importante, né? Qual que é o tamanho do seu amor pelo produto? Qual que é o tamanho do amor da startup pelo produto? Por que, que eu falo isso? Porque o mercado move assim, sabe, e muda o tempo inteiro, tá? Só que o consumidor quer sair do ponto A, como ele vai fazer isso, pouco importa, tá? Dando receio, as pessoas, né, quando atravessam a quarentena aí, querem sair de casa e o trabalho. Agora, se elas vão de carro, de patinete, de táxi, voando, de patins, sei lá, eu, pouco importa. Então, se você tem um amor, assim, um apego muito grande pelo produto, você pode... Passar uma impressão para a empresa de que você pode ficar obsoleto e que você não vai oferecer sempre a melhor solução para ela. Você vai sempre defender o seu produto. Isso pode ser visto com maus olhos, tá? E o terceiro ponto, a reputação. Pessoal, sabe aquela historinha que a sua avó contava? Pelo menos a minha avó falava para mim isso. Juliana, a coisa mais importante da sua vida é o seu nome. Porque até depois que você morrer, seu nome vai estar ali na plaquinha. A reputação é uma coisa muito importante e a gente olha, tá? É, eu sei que às vezes tem empolgação, a gente fala, falar: ah, você consegue fazer isso? Consigo, eu vou começar amanhã. E às vezes, poxa, você não consegue, não teve ali uma relação de, de transparência com a empresa e ela teve uma experiência ruim, muitas tá? então, vezes a gente entra em contato e já fala, tá bom, legal, você contratou, você já fez algum tipo de negócio para a startup, como que foi a experiência? E ela vai contar, como foi? Então, dependendo, é, você pode não ser escolhido pela sua reputação. Tá? não é, seu, é o seu produto ou qualquer outra questão. Tá? Por que que eu falo isso? Pessoal, a informação está acessível em todas, tá? não precisa ter só no seu site. Aqui, trazendo alguns formatos, como exemplo, a gente né, tem uma, uma base aí de, de startups de mais, mais de 13 mil startups cadastradas. Então, a gente divulga com eles, né, eles ali, entra em contato com eles. Também a gente utiliza bases aqui do ecossistema, a gente entra em contato com aceleradores, incubadores, enfim, que são super parceiros, pedindo recomendações de startups com cases, ou não, com históricos, para saber uh, a reputação delas, ou até mesmo a gente entra em contato com, com, com um cliente direto, né, poxa, tem ah, contato, sei lá, é, fez negócio no, na Apple, pô, conheço um cara da Apple, oh, você falou lá com aquela startup, você contratou o cara, como que foi? Então, assim, a gente é, toma muito cuidado com isso, pessoal, experiência é quase tudo, <risos> e também agora falando do outro ponto o que, que olhamos na hora do pit day tá na hora ali do, do do demo day tá a gente olha muito para CEO do empreendedor né o sangue nos olhos ali daquele daquele daquele empreendedor daquele CEO né Cases que ele já contou de erros até mesmo trazendo questões de resiliência cara, como resiliente ele é depois assim, alguma coisa sair fora e ele vai desistir não vai uh, e também por que isso, né? Pô, ele tem a visão da empresa, ele tem ali a visão como um Marco, né? Muitas vezes o CEO da empresa não é quem fundou, né? Exemplo, o Starto, o CEO não é o fundador, né? É outra pessoa. Então é, a escolha do CEO é um ponto muito importante e estratégico. Ele é a cara da empresa na hora de falar, é, uma, é, ele é a cara, dessa cara na hora de falar com a empresa. Então assim é alguém que compre o projeto, compre o time, compre. Seja um bom comunicador, sabe? Assim, em frente. E também a gente leva em consideração, né? As empresas levam bastante em consideração naquele tipo, eu quero trabalhar com ele. Mas o cara é bom, o produto é bom, mas ah, ele é meio mala. Então, tem questões, assim, sabe, de empatia, é que, que, que contam, assim, tá? Então, precisa ser alguém aí, carismático, enfim, um easygoing, vamos dizer assim. A gente leva em consideração do time, né? Que sempre pergunta, para quem são eles? Então, poxa, de onde vieram? O que já construíram? É, poxa, quais são os sonhos deles? Eles são comprados com a empresa? Não são? Por quê? Por que dessas pessoas? Por que você escolheu ali estrategicamente? É, no Vale do Silício, é muito falado isso, tá, no meio das Venture Capitals. Então, assim, muitas Venture Capitals não investem numa startup, investem no time, né? porque sabem que independente do que acontece, o time é muito bom, cara e vai fazer acontecer. Então, esse é um ponto muito importante, além de contratar pessoas boas, informar quem são essas pessoas boas, tá? Uh, e também na hora do pitch, o contexto como um todo, né, a aderência da solução, retorno financeiro, otimização de tempo uh, da empresa, então, assim, o pitch ali final, que muitas vezes na parte online, pelo telefone, não ficou tão claro, e a gente faz aquele afinamento. Vou te dar um exemplo, tá? É, a gente sabe que tem uma startup que sempre atendeu a área médica, e foi muito bem. Só que uh, essa startup, só que eu sou uma empresa farma Só que ah, atendeu a área médica, pô, provavelmente vai atender a, a empresa farma Aí você pergunta, Ah, você consegue atender a empresa farma Às vezes, ensina assim, né, por e-mail. Fala assim, não consigo. Assim, ah, não, tá bom, demorou. Aí vai lá, entrou para a short -list, cara, o cara é muito bom, o produto é muito bom a reputação é muito boa, vamos lá. Só que na hora ali do pitch, então, assim, tá bom, você atende, você consegue atender, mas como você faria essa adaptação? Tem muitas vezes aí que a gente pega, pode ter algum ruído também, tá? Falando aqui, alguns cases, tá? De algumas empresas aí, quais são os critérios de avaliação, tá? Liberty Unidas foram muito parecidos os critérios, então, assim, com a avaliação da solução, a aderência da solução uh, ao negócio, né? Até mesmo aos desafios, a empresa, poxa, vai funcionar, não vai? Mas também levar em consideração o pitch, tá? Da comunicação, que pode ser por várias finalidades, tá? Uma delas é, cara, lembrando do mundo de clientes que temos, né? Um dos clientes sou eu, outros clientes é meu chato, meu pai, né? Vou levar esse startup, cara, esse CEO não tem uma comunicação clara, esse CEO não tem uma linha de raciocínio claro. Então, cara, por mais que seja muito bom, meu, nossa, cara, não posso levar esse cara lá dentro. Então, a comunicação, esse soft skill da pessoa contou muito, tá? Uh, e avaliação do empreendedor como um todo nas questões que eu falei para vocês, tá? Pegando aqui na Nestlé, bem focado também no, no, no core business, né? eles tinham ali um bônus para premiar as startups, né? para acelerar o negócio de, delas, para desenvolver junto ali com a Nestlé, uh, mas eles mediram o risco da solução apresentada, investimento uh, para o piloto versus o impacto ali da solução, então, pô, já pensando aí no ROI mesmo, né? Quanto vou economizar, quanto vou ganhar de dinheiro, Uh, o nível de, de inovação da solução, então eles queriam mesmo, são as startups mais inovadoras e a terceira solução para desafio. Aqui, uma indústria de beleza que a gente não pode abrir, é, qual é o nome, porque as startups ainda não foram anunciadas, uh, que contou, tá? Experiência anterior, as experiências anteriores da, da, da equipe, do time, então, cara, de onde você veio, para onde você vai, quem são essas pessoas, então, isso eles contaram assim, muito, tá? É, o tempo disponível do time, tipo quanto tempo vai demorar essa solução para você criar? Ah, sei lá, dois meses, tá bom. Com dois meses por quê? Quantas horas por dia? Ah, sei lá, cinco horas por dia. Ah, tá bom, beleza, cinco horas por dia, ok. É, quantos clientes iguais você tem? Ah, tenho dez clientes. Pô, é, quantas pessoas com equipe? Então, assim, pô, ah, não, isso aqui, cara, não vou conseguir dedicar, eu sei que ele está atrás de um negócio e tal, mas eu preciso pedir alguém que dedique muito tempo para o meu eh, desafio, para os meus objetivos aqui. Ahm... Um, Levemos a visão também objetivo com o projeto, então assim, cara, qual que é o sonho grande dele junto com aquela empresa, né? E também qual que é o potencial da solução para aumentar a penetração de mercado, também pensando em ROI, então, pô, eu investindo aqui, eu contratando aqui, cara, quanto de capilaridade eu posso ganhar a adereça da solução desafio e nível de inovação da solução também. queriam bem inovadoras, tá? Então, em resumo, pessoal, o que as empresas esperam na hora de se conectar com uma startup, tá? Esperam transparência, tá? A gente fala muito sobre a relação da confiança. A gente sabe, não vou... Sabe assim, é, pessoal, é preciso jogar o jogo, é preciso ter cabeça de negócio, sim. Só que é necessário a transparência, tá? Tudo tem um limitezinho ali, tá? Então, é necessário a gente ter essa relação de confiança, tá? ter um seu apaixonado e um bom comunicador, ter um bom produto, um ótimo produto, se dedique a ser o melhor algoritmo, se não o melhor formato, o melhor melhor de tudo, mas não se apegue nele, apegue a solução, um bom time, né, louco para fazer acontecer, que conta sobre esse time. Tá? Aqui, para finalizar, pessoal, o que, que ela tem que não tem, né, as empresas? Aí? Hoje, pensando na startup, na né, hora, fala assim, ah, eu quero me envolver com uma empresa, o que, que ela tem? Ela tem capital para investimento, ela tem uma rede de relacionamentos, assim, dando exemplo, para a gente fez toda a cotação aí de, de, de aceleração do projeto da Visa. A quantidade de clientes que eles apresentaram, portas que eles abriram, convideram as startups, estava sempre os parceiros. Então, isso é incrível, pessoal, é incrível. Experiência operacional de consumidor, eu já viram mato pra caramba, já viram estrada pra caramba, podem embarcar em é muito conhecimento para vocês, pra vocês alavancarem os negócios de vocês. A gente tá brincando que a tem uma, as grandes empresas têm uma, simplesmente, lesminha, né? Então, bom, um prato cheio aí para vocês, com toda agilidade, toda a vontade e, e, e enfim, para vocês mandarem ver aí dentro dos projetos, tá, então, aí dá mesmo trazer, enfim, é, bons cases aí, né, que eu coloquei para último, bom um case para chamar de seu, colocar uma placa, pô, eu me conectei com essa placa, foi assim, assim, assim, e foi incrível, tá. Pensando no olhar das corporações, né? Poxa, às vezes é um baita investimento que ela faz com um alto retorno, né? Você, se a startup dá certo, cara, é referente a X anos de duro faturamento. Então, vale muito a pena. Eu, pode ter componentes estratégicos, de acordo com a estratégia da empresa. Eu vou investir porque eu sei que isso vai ter futuro no meu negócio. Eu vou investir nisso porque eu vou precisar ganhar agilidade internamente. Adoção acelerada de tecnologias, né? Então, pô, eu não tenho braço, sou burocrático, não tenho equipe, não tenho isso não tenho aquilo. Se é que conectar, eu ganho. Então, isso pode ser um ótimo benefício para ela eles adoram a síndrome de, de, de Disneylandia, né, das startups, da de, cara, tudo dá para fazer, tudo tem gasto, tudo isso, tudo aquilo, porque pô, o, a dinâmica da empresa funciona diferente, então isso para o olhar delas, assim, é um baita diferencial, e também elas criam o portfólio de inovação, tá? Sabe o que deu certo, o que não deu, o porquê, criam isso, uh, esse leque, Aqui tá? Que hoje é uma das coisas mais importantes do portfólio uh, de inovação. É, sem querer, como diz o, o Manuel Manier, da, da cidade, que é mineiro, sem querer botar água no, no, no show, trazendo um pouquinho do, do, da realidade aqui. Todo mundo, né, hoje em dia, quer se conectar com a startup, está pronta, aquela coisa toda e tal. Mas, trazendo aqui como exemplo, né, que o pessoal chega do, do, do Apollo 11, né, em 1969, o mundo inteiro assistiu essa cena, e era a coisa mais esperada, era mais caramba e tal. Quando eles chegaram aqui, eles tiveram que preencher uma fichinha, mesmo assim. Onde você veio? A lua, a data, a assinatura, sabe assim, de uma forma super burocrática, mas fazer a parte do processo, né, pô, a mensagem que quer passar assim, o que eu quero passar é, é pô, algumas empresas são super ágeis, sabe, assim, super é, é, menos burocráticas, enfim, então, Mas assim, algumas a gente vai precisar ter um pouquinho mais de paciência, tá, pessoal, o que é normal, tá? E a minha mensagem final é pô, corra o risco, se der certo, felicidade, se não, sabedoria. Tudo depende da forma como você enxerga a vida, tá? Como um todo. Tudo pode ser aprendizado ou algo muito ruim, tá? E o ponto mais importante, não tenha medo de passar vergonha. É, tá, nosso, eu falo que o nosso estilo mais forte é não tenha medo de passar vergonha. Cara, eu queria um produto, anunciei para todo mundo ver ser o produto mais incrível. Tá, dez pessoas compraram. Eu, faço, eu pego, eu vou o dinheiro para essas dez pessoas. Agradeço Fala que não teve uma adesão, que a gente não vai seguir com o produto, informo as próximas novidades. Tá então, tudo certo, pessoal, tudo certo. Quem não tem medo de passar vergonha é quem vai se dar bem na vida, quem toma risco, tá bom? Muito obrigada, aí pessoal, que eu deixei meus contatos. Quem quiser saber mais, entre em contato comigo, mas é um prazerzão aí ajudar. Fábio, eu não sei se eu passei um pouquinho aí do, do, do horário. Não, de forma alguma, Ju. Estamos é, aí dentro do, dentro do horário legal estamos dentro do horário eu estou aqui só filtrando aí a, as perguntas do do YouTube né é, uh -huh. vamos lá é, deixa eu só responder aqui a, as perguntas da, das pessoas que não são do startup SP. né é, o Roberto Duarte né ele fala uh -huh. sobre ideias né é, como como o primeiro passo, né? a empresa não existe ainda, enfim. É, acho que tanto aqui o Sebrae São Paulo, né? conforme a, a minha colega Alessandra Rocher já tinha ah, apresentado, nós temos é, outros programas de desenvolvimento de startups com, com maturidades anteriores ao startup uhum. é, E está disponível, né? é só acessar o site é, Escola Sebrae Escola Sebrae São Paulo, né? Isso? Nossa, tô. tô... Ah, difícil, não tô lembrando. Ai, ah, só... meu Deus. Não, eu, já... fica... eu não julgo, eu não julgo. Um dia você outro dia. Mas, enfim, é, Roberto, a Juliane, é, é, Roberta Licotia, a Juliane Guarulhos, né? É, uhum. Pode procurar aí o Sebrae São Paulo né? para esse tipo de, de instrução. A Start também né? tem, é, enfim, esse tipo de apoio. O ecossistema está aí para isso, se envolvam, né? Acho que é o principal que eu falar é se envolvendo com o ecossistema, é vocês se conectem e vocês vão achar o caminho. Mas o Sebrae é, é, com, com certeza, sim, sabe? Contem contem conosco, mas... É, poxa, não... É, contem conosco e, ao mesmo tempo, não, não esperem nada, sabe? Assim, façam. É, a gente tem um, um programa que chama Startup Style, Pô, aí tem uma grande ideia, não vou falar pra ninguém Não vou falar pra ninguém, alguém vai roubar Minha ideia, alguém não sei o que Pessoal, não vale de silício Alguém sonhou com alguma coisa, acorda e fala assim o ah, que, que você acha? Sai validando o tempo inteiro, validando, validando, validando aí, O ponto não é quem tem a melhor ideia É quem executa melhor né? Se você tem um uma, Um gás ali, sabe Poxa, você consegue executar Você pode pegar, pode ser ideia de quem for Entendeu? De take, pô, grandes históricos mesmo Pegando um gancho nessa fala, né, a Maria Milan, Milan, ela não fala que cidade que ela é, ela pergunta aqui, gostaria de dicas né, para inserção no mercado de produtos inovadores que ainda não tem referencial por não ter concorrentes e ainda sem comercialização. Maria, acho que é o que a, que a Ju está falando, né? para startups, é, e assim como o Alberto né, colocou na, na palestra anterior, né, é, não é vender, né, é, é ser comprado, e para ser comprado, além lógico de técnicas e vendas, existe metodologia, né? Como eu comentei na abertura, esse empreendedorismo tecnológico que nós estamos trabalhando aí com, com, com startups, né? Nós, as, as Starts, ele é diferente daquele empreendedorismo empírico, né? Um tanto quanto ali é, gerando produtos, né? Existe uma metodologia chamado desenvolvimento do cliente né do professor Steve Blank que é aí uma das referências em toda essa é, toda essa jornada né que é, é é a forma como você faz esse desenvolvimento do produto vai gerar inserção no mercado e não é, então respondendo a Maria mim pegando o seu gancho aí da, lado, perfeito você, é, é, assim, posso fazer uma analogia rápida Fábio claro o Júnior, uma vez, o Júnior lá da Stats, né? O fundador da Stats, ele, um, ele escreveu um texto que é muito interessante, tá? A grosso modo falando assim, ó, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora, o seu produto é um álcool em gel? O que, que isso quer dizer? Ele é necessário, né? Então, assim, a indústria de álcool em gel e todo mundo começou a fazer álcool em gel e máscara, assim, por quê? Porque é necessário. Então, assim, faça uma reflexão: o seu produto é necessário? É. Ok, show. Se não, é, faça seu produto um papel higiênico. Que ninguém entende até hoje porque que o mundo estocou papel higiênico sendo que não é uma necessidade básica mesmo, né, de sobrevivência. Então, só que entelhou-se de uma forma e criou um rumor que era necessário. De e deu tá tudo certo. Então. É, depende de como você também vai se posicionar E que nem o Fábio falou Quem que é o seu consumidor ali? E como você consegue se comunicar E ser, ser vendido, né? ser comprado Na verdade, desculpa, por ele Exato, a Fernanda Massitelli Também não colocou qual a cidade aqui Ela faz a mesma ponderação né, Para empresas de treinamentos tal. É Desenvolvimento pelo cliente Desenvolvimento através do cliente né, Do professor Steve Blend, ah, Customer Development, pode pesquisar no Google aí Que tem bastante coisa uma pergunta para você no aqui, centro. Ju, bem focado aí na, na, na expertise e no trabalho seu, né? A Cátia uhum. Leite, né, da Startups ops. Uhum. como estão os processos de contratação de Startups dentro das grandes empresas? É, estão receptivas para aquelas que ainda não possuem CNPJ constituído? Ó, oh, depende, Tá? Ah. É, depende da estratégia da empresa. Provavelmente, então, a startup que não tem um CNPJ ainda não fez um MVP, algum do tipo, não, não precisou de, certo? Acho que sim, né? Possivelmente, é. Então, se for da estratégia da empresa contratar uma startup assim, é, poxa, acho que não tem problema, né? Até porque o CNPJ a gente consegue criar aí, pô, rapidamente, né? Em paralelo, você vai desenvolvendo o projeto. Pode ser que seja barrado ali na área de compras, mas nada impede você chegar e abrir um, um, um CNPJ. Só que mais do que o CNPJ, a gente precisa saber que vocês existem, né? Então, poxa, você tem um, okay, o CNPJ, mas tem um site. Como que a gente consegue chegar até vocês? Né? Qual que é o seu relacionamento com o ecossistema? E o Fábio falou, poxa, é super importante esse relacionamento com o ecossistema, para as pessoas te recomendarem e saberem da, da, da existência ali. Na hora, de uma, na hora de uma indicação para uma grande empresa. Então, não acho que é impeditivo, que isso a gente resolve rápido. Às vezes, o mais desafiador é te achar. Então, vamos vamos focar nisso. Legal. Outra pergunta aqui, legal, Ju. Carlos Henrique Fagundes, né do Startup SP do ABC. É, ABC, tem um pagamentos A Startup SP tem, é, tem ou recomenda algum hub que seja ativo na conexão com o Corporate Venture Capital? né com startups, que é uma modalidade aí de, de capital de risco? Se sim, qual o caminho para participação? Ou seja, vocês participam, recomendam? Quer falar mais? Pois já tem vários, né? Vou até, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no slide. Uh, a própria Starts, né já fez alguns, alguns projetos de conexão uh, voltados mesmo para corporate ventures, né? voltado para investimento. Uh, só que tem, poxa, tem vários a própria ACE, né, que é uma aceleradora só que ela faz essa ponte também uh, entre as, as, as grandes empresas das startups uh, a Growth, a Darwin uh, diversas, assim, eu vi que enfim, tem outras empresas, a própria Wall está uh, fazendo também projetos que sempre, assim, acho que a forma existem alguns hubs, né se cadastrem todos no Startups.com mesmo, se cadastrem, né falem conosco para a gente saber da existência de vocês. Só que sempre pesquisem no grupo. Programa de conexão, screening, programa de conexão, tal, tal, entendeu? para vocês querem saber. Porque, às vezes, não entra não entra num, num, num filtro né, ali, direto mesmo com a startup de vocês, até porque, às vezes, o segmento que a empresa quer às vezes é diferente do de vocês, só que vocês conseguem se adaptar é, rapidamente. Então, a gente, às vezes, não consegue buscar. Então, fiquem ativos também nisso, crie uh, enfim, a marca de vocês que enfim, estejam sempre em contato com o sistema, vão encontrar as feiras porém necessárias, façam quantos amigos forem necessários, uh, enfim é que isso é, é, é muito importante, mas existem diversos hubs que nem esses que eu falei, e também o bom e velho Google para atualizar vocês sempre legal, deixa eu ver aqui o canal do Roberto Ferreira, você me marcou estou perdido aqui na, nas perguntas, cadê Roberto Ferreira não estou encontrando a sua pergunta. Não estou encontrando. Bom, é, eu queria fazer uma pergunta a minha, é, é, Ju, é, muito baseada no que eu tenho trabalhado no mestrado, né? é, esse, esse startup engagement, né? o, o termo técnico para isso, é, até Puxando essa última pergunta, né, do Corporate Venture Capital, né? Se você está falando de uma empresa de metalurgia, ela vai ser diferente da de varejo, que é da fintech, enfim. É, se fosse colocar no mesmo balaio, né, no mesmo é, contexto ali, é, qual que é o mínimo aceitável para esse startup engagement? Se, essa, se não for uma contratação de fato monetizada, que for aquela adoção do POC, né, é, quais são a, as premissas que uma startup ela tem que respeitar, assim? É, fielmente, caso contrário, nem avança para uma segunda reunião. É pra, assim que não é que start, não entendi, não entendi muito bem. É tipo, você, você pode explicar um pouco melhor? Então, é, quais são as lá. premissas para uma conexão com uma startup, por mais que não esteja envolvido dinheiro? É, na verdade, as startups elas pensam que é só ligar, entrar no site, mandar um e-mail falar: oh, eu quero vender para você, é, sei lá, vamos colocar um exemplo. Bradesco, né? a gente tem uma parceria com o Nova Bra. A gente sabe que não é assim, tem todo esse meio do ecossistema que você já comentou, né? mas a startup está lá na mesa, na reunião, é, para fazer essa, essa, essa, essas primeiras é, impressões. Né? O que, que a startup tem que ter é, básico, é, garantido, para que haja uma segunda e puxe uma terceira, quarta reunião? Seja para fazer uma POC sem monetização, ou seja para uma comercialização com o CNPJ, como a gente já falou. Né? Legal, legal. É... Cara, a gente fala assim, tem alguns, alguns pontos, tá? Eu sou... Eu, exemplo, eu tenho uma, uma amiga é, que ela é modelo. E hoje em dia ela é super famosa e tal, ela é super... Cara, eu tenho o maior orgulho, assim. E ela se dedicou pra caramba. Você fala assim, pô, como que ela começou? Cara, comendo muito arroz e feijão, fazendo muito trabalho de graça, sabe? assim Fazendo acontecer. Então, eu acho que o mínimo ali, sabe, pra uma, uma startup, assim, é, se conectar, né, Ele se apresentar para uma, para uma empresa, é, primeiro, só três pontos que eu falei, né, Pô, ter toda a transparência, porque a empresa vai em busca, assim, do background dessa startup, é, um CEO com uma comunicação é boa e clara, né, um bom time, esse CEO consiga vender esse time, é, ter um bom produto, mas mais do que isso também é experiência. Né? É muito fácil a gente sentar, parar, cruzar o braço e falar assim, poxa, é, eu não tenho experiência ninguém quer me contratar. Cara, vai atrás, oferece produto de graça, tem experiência, tem repertório né, de erros, acertos, mostra isso. Vai ganhando, vai ganhando casca, né? Uh, e, em paralelo, vai fazendo relacionamento. Poxa, o Maurício Benvenuti, sabe? É um dos sócios da Start. não sei se você conhece ele. Hoje ele é colunista da Folha, ele, te, ele tá lançando aí o terceiro livro dele. Poxa, é um cara assim, super incrível, super respeitado no ecossistema, sabe? Virou uma super personalidade. Só que, para ele ser reconhecido, ele começou a escrever, em coluna de jornal pequeno, de jornal do interior, de revistinha de bairro, disso, daquilo, para ele ter o repertório e criar uh, o, o portfólio dele e se apresentar para as empresas. Por quê? Porque ele sabia, com aquela experiência, né, além do do olha, eu sou colunista daqui, eu sou colunista daqui lá. É, ele sabia que essa experiência, esses argumentos, até mesmo na hora da negociação dele se impor, isso é muito importante, tá? Em paralelo, o que ele fez também? Relacionamento. Oi, tudo bem? Eu sou Maurício. Ah, deixa eu fazer uma live. Poxa, deixa eu dar uma palestra de graça? É, poxa, deixa eu não sei o quê. Assim, foi atrás. Pessoal, espírito startup style não está só na startups, pode estar na empresa, pode estar na sua vida, enfim. É, é necessário, tá? Pega um problema, não se apega no problema. É assim, como que eu vou resolver aquilo? Tá? Vou fazer uma breve analogia, Fábio. É, a gente fala assim, que quando é, tem aquelas histórias, né? De quando um cara vai brigar com um dragão, sei lá, um leão. Se ele começar a pensar em todas as possibilidades, ele vai querer se preparar. Né? Então, ah, eu falo, não, eu vou brigar com um dragão, sei lá, eu, só, cara, uma roupa de couro, uma espada, não sei o quê uma bota, não sei o quê um capacete, não sei o quê não sei o Você é? Se prepara tanto que o sentimento é que você nunca tá pronto. Porque você pensa em tantas possibilidades que você nunca tá pronto. Versus aquele que vira e fala assim, cara, tá bom, vou brigar com um dragão. Tá, deixa, deixa eu colocar aqui uma camiseta deixa eu ver eu aqui na frente, cara, e vamos ver que na hora ali, eu vou achando as coisas eu vou tacando, entendeu? E você vai criando a sua experiência. Parece que é muito simples. Só que é muito importante esse sentimento, né? De tomar risco botar a é, cara para bater, assim, sabe? Para criar esse repertório. Então, é, é, esse sentimento, para mim, é o mais mais importante mesmo, de, de resiliência e, e startup style. Legal. Falar em sentimento, Ju, é, é a terceira vez que eu sinto hoje esse, esse sentimento, né? Você é a terceira palestrante do lineup e hum. a gente poderia ficar aqui horas e horas é, compartilhando, né? De fato, é um, um conhecimento muito tácito, né? Muitas vezes novo, é, em qual so, somente você, eu, enfim, os profissionais que atuam em, em Open Innovation possa passar, né? A gente vai ter outras Sim. oportunidades, não faltará. Sem dúvidas. Eu queria agradecê-la, né? É, em nome do programa do Sebrae, é, o seu tempo, né? Eu, eu, a gente se comunicou antes, está bastante corrido aí, né? É, <risos> mas a gente vai passar isso <risos> e Maravilha. a gente vai poder tomar um café e fazer eventos aí presenciais, né, na, na escola de negócios Sebrae São Paulo, a gente tem um um Entendi. Sebrae Lab, né, que é um ambiente descolado de e, e continuar esse bate-papo. Então queria agradecê-la é, essa essa sua presteza. Eu né? que agradeço, super prazer estar com vocês. Vocês são parceiros nossos, né, Há tanto tempo a gente tem tanto, tanto carinho que é um super prazer, estar aqui, é super honra mesmo. Obrigadão pelo convite, Fábio. Não por isso. <risos> Bastante saúde pra gente aí. Ai, amém. Se cuidem aí, pessoal. Vamos lá, todo Abraço. mundo. Abraço. Abraço. Abraço, bom, bom vamos... dia aí. Bora trabalhar, pessoal. Bora, Bora correr atrás. Bora Beijão. validar, né? Tchau, tchau. <risos> <risos> Bora validar, <tchau. tchau. risos> isso aí. <risos> tchau, tchau. <risos>